começar. Só um minutinho, peraí. Pronto? Quiser, tá? Boa noite a todos. É, é para mim uma, uma honra poder estar aqui e, e tentar esclarecer alguns pontos de um projeto tão importante para a cidade, no município e na presença dessa nobre legislatura. Tá? E eu exorto a cada um de vocês, vereadores, é, a relembrar o seu papel dito na Constituição Municipal. Tá? Um deles é fiscalizar o Executivo. É, eu queria só fazer uma, uma pequena é, é, menção. Me, eu achei estranho é, que o Executivo mandasse um projeto e a câmara alegando uma falta de conhecimento na área pede para o próprio executivo para orientá-la me pareceu quem tem que fiscalizar não deveria fazer esse tipo de poderia inclusive buscar os o, o, esses é, é, é, bancos especialistas é o... sou, pois não eu sou deixa eu falar uma coisa quero eu acho que talvez eu não falei né a câmara a gente se procura sempre ouvir todos né Aqui estou fazendo um papel democrático de vereadores, ou, né quando, então, vocês pediram para vir aqui falar com os vereadores, está aqui aberto a palavra. Até no Morangá, alguns vereadores acham que talvez não, não é nenhum momento, né? Procuro ser democrático, ouvir. só quero pedir uma gentileza, só uma gentileza, porque do mesmo tempo que eu sou um presidente democrático... Mas, quando tiver que agir com rigor, eu vou agir também. Então, aqui vocês vão falar, fazendo que aqui para ouvir vocês. Eu não quero aqui crítica ao executivo, eu não quero aqui é, dizer quem é o dono da verdade, porque nós é uma democracia e cada um tem o direito de expressar o que acha que é certo e o que é errado. Então, eu tenho a minha opinião sobre a termoelétrica, vocês são ambientalistas, conhecedores da área, vão aqui expressar para nós, mas eu queria que deixasse essa coisa de lado, que eu estou certo e vocês estão errados. E daí eu não, a gente não vai conseguir aqui chegar num consenso. Então aqui sim, processo perfeito. democrático, vocês vão expressar, nós vamos ouvir, né, o que vocês, isso vai acabar nos ajudando sim, mas respeitar a opinião de cada colega que está aqui, como vereador, como vocês também, que cada um tem opinião sobre a Melhor, Como eu tenho a minha também e vou expressar na hora certa, que vai ser quinta-feira. Vou expressar o que eu penso, e o que eu acho. Então casa democrática, aberto, mas, mas respeito, sem Dizer que eu sou o dono da verdade. É do jeito que eu estou falando e é assim que tem que ser. O processo tem que ser democrático e respeitar a opinião de cada um. Só Prefeito, isso que eu peço a, a, aos senhores. Vereador, desculpas tá se, se é, é, me, me, me, me pareceu que eu faltei com respeito. Eu só quis é, externar minha estranheza a esse processo, só isso. Tá? Como especialista, eu não fui consultado pela Câmara, estou sendo como cidadão. Tá? Pois bem. É, a gente está falando aqui de termoelétricas a gás natural, e eu escolhi esse título pra, justamente para fazer esses contrapontos: tá? avanço ou retrocesso? Então, eu, uh, essa primeira lâmina é um resultado de um trabalho que nós fizemos, junto com o INPE, inclusive, é, que mostra qual o cenário e aliás, explica um pouco do cenário atual pelo qual a gente está passando e, e por que a, a, a energia no Brasil está em tá um aspecto tão complicado. né? Só para vocês terem uma ideia, esse cenário, eu vou, vou direto no cenário mais otimista, que é um cenário de mudança climática. Aliás, o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudança Climática, apresentou ontem o relatório mais atual e piorou esses cenários. Tá? Então, é, no cenário mais otimista, nós podemos ter no Brasil, conforme os modelos, uma redução de 25% da precipitação do Sudeste para cima. Ou seja, São Paulo também está nesse contexto, embora na, na, na berlinda desse contexto, mas estamos ali. 25% a menos de precipitação, senhores e senhoras, significa 25% menos água em reservatório, pelo menos, 25% menos água para a agricultura, para geração energética e para abastecimento doméstico. Então, o cenário que a gente está vivendo é um cenário que, inclusive, vai se repetir com mais frequência nos anos posteriores. E nós precisamos estar... Adaptados a isso. Se não, não fizermos nada para nos adaptarmos, nós vamos sofrer muito mais com as consequências desses impactos. Pois bem, é, qual que é a narrativa do processo que a gente está vivenciando nesse momento? Temos um cenário de crise hídrica e energética com expectativa de racionamento e até apagão elétrico no país ainda esse ano. É uma expectativa. Tá? É, e o, o, a Prefeitura é, achou por bem... Mudar uma lei orgânica para permitir implantação de termoelétricas a gás natural para responder a esse cenário. Tá? Reduzir a dependência de grandes consumidores de energia, tornando o município atraente diante do cenário de oferta reduzida de energia elétrica. Eu retirei isso do contexto, do documento de argumentos da própria prefeitura. Tá? Bom, quais são os argumentos, então, que ela relaciona para isso? Nós temos situação geográfica favorável, com gasodutos cruzando o município e com termoelétrica atraindo impre... e com as termoelétricas a gente poderia atrair empresas, empresas que se sentiriam mais é, é, interessadas em investir no município porque teria energia sobrando, entre aspas. Né? O gás natural é combustível para uma transição energética para uma economia de baixo carbono, também é um argumento que a prefeitura coloca, tirado de um documento de, de uma organização não governamental. O município tem qualidade do ar boa, e cumpre a legislação estadual, CETESB, em posição M3, para os principais poluentes. Não é um argumento que a Prefeitura coloca, ou seja, a gente tem não há problema de poluição, então a gente pode ter novas fontes que não há problema. Segundo a CETESB. O licenciamento ambiental pelos órgãos federados não será comprometido, e de fato, na emenda né, que, que a Prefeitura fez ao próprio texto mudar um pouco esse contexto, e o investimento em eletrificação da frota, do transporte urbano, exigirá mais energia elétrica. Ou seja, vem aí VLP é, com é, elétrico, vai outras frotas elétricas à Guarda Civil, e a gente vai precisar de mais energia para isso. Então, esses são os principais, lógico, a Prefeitura elencou, mandou um texto enorme com uma série de outras coisas, mas os principais argumentos estão aí colocados. E eu vou, em um a um, e, e de uma forma breve, tentar é, contra-argumentá-los. Primeiro, é, vocês vão ver que todas as respostas são sim. Ou seja, eu estou concordando com aquele texto extraído da Prefeitura, mas não como argumento. Tá? Então, sim, nós temos gasodutos, cruzam o município, mas desde quando gasodutos e termelétricas atraem empresas? Né? E se atraem, que tipo de empresas são atraídas? Então, a gente tem dois casos, Foz do Iguaçu, no Paraná, e Barra dos Coqueiros, no Sergipe. Foz do Iguaçu, maior usina hidrelétrica do país, e Barra de Coqueiros, maior usina termoelétrica do país. A gás natural, inclusive. E aí, que, que investimento isso atraiu? Busquem lá, vão procurar saber. Tá? Então, são empresas geralmente de base polidora, são empresas que não geram empregos, uma quantidade de empregos razoável, enfim, geram um passivo ambiental local e ganham recurso com a venda de energia para, um, para, para o sistema interligado nacional. E, de fato, nós temos um sistema interligado nacional que é um diferencial competitivo para o país. Todo o planejamento do setor elétrico é realizado considerando esse diferencial. Ou seja, a energia produzida aqui não necessariamente será consumida aqui. E a energia que eu consumo aqui pode vir da, do Amazonas, pode vir do Rio Grande do Sul, porque nós temos um sistema interligado nacional. Isso é muito interessante. Então, o argumento de que nós vamos... Botar uma termoelétrica aqui para beneficiar as empresas que estão aqui, que vêm vem se instalar nesse lugar, é um falso dilema. Isso não existe dentro do Sistema Interligado Nacional. Tá? Pois bem, segundo argumento. O gás natural é combustível para a transição energética para uma economia de baixo carbono. Sim, sim. Tá? O documento do IEMA, Instituto de, de Estudos de Meio Ambiente, sustenta essa tese. E outros documentos, da ANEEL, do, do, da, da Empresa de Pesquisa Energética, mas em que contexto? Em um contexto em que cada fonte nova de gás natural substitua uma fonte antiga de combustível mais poluente. Ou seja, é um contexto de substituição, não um contexto de nova geração. O município tem qualidade do ar boa e cumpre a legislação estadual em posição M3. Só esclarecendo, a CETESB, junto com o Conselho de Meio Ambiente de São Paulo, estabeleceu... Uma, um regramento para é, melhorar a qualidade do ar no Estado. Tá? Nesse regramento, você tem M1, M2, M3, MF. MF é a meta final. M é meta. Né? MF é a meta final. Nós estamos entrando hoje no M2. Tá? E, e, ou seja, a, o, o, o nível vai reduzindo. Né? O nível de emissão, de possibilidade de emissão, vai reduzindo ao longo do tempo. A gente saiu do M1, que era pior, está indo para o M2... No modo geral, no estado de São Paulo. M3, alguns municípios atingiram M3 para algumas coisas, São José é o caso, então, de fato, está co tá correta a resposta da prefeitura. Porém, a meta final é a meta que a OMS estabeleceu. Sabe quando a OMS estabeleceu essa meta? A Organização Mundial de Saúde? Em 2005. Essa meta está para ser revista já há cinco anos. E já há uma pressão enorme para que ela seja revista. tem então, um documento de 2017 da OMS, que diz, nós precisamos rever, revisar essa meta, porque ela está, essa meta não, esse padrão, porque ele está ultrapassado. Então, M3, a gente está no M3, nós estamos, em, para três desses poluentes, nós estamos 20% acima do MF da meta final da OMS, que, na verdade, é uma meta ultrapassada, é um padrão ultrapassado de 2005 e que vai ser mudado. E uma vez que ele seja mudado, e, a, e a, nós compramos essa nova referência, nós vamos ter problemas com poluição do ar na, na métrica da CETESB. Problemas nós já temos. Tá? Na métrica da, do OMS, nós já temos esses problemas. Então, é até oportuno que nós tenhamos médicos aqui na, na, na legislatura, e que sabem... Inclusive, o, o vereador José Cláudio comentou sobre um, um simpósio de é, oncologia e cardiologia. E a oncologia e a cardiologia sofrem, são talvez duas das principais modalidades que sofrem com o efeito da poluição atmosférica. Tá? Só para ter uma ideia, os estudos apontam que uma redução de 10% de material particulado fino, 2,5 micra, e de ozônio evitam 64 mil mortes prematuras em 20 anos. Qual o preço disso? Se nós estamos no M3, o ideal é que a gente estivesse no MF já. O ideal é que a gente tivesse ultrapassado o MF já. Quem está contente com isso? Quantas mortes já não estão acontecendo por conta de um índice superior, um índice a mais, um número a mais na poluição atmosférica, atmosférica do município. Então, o material particulado, o fino, ele entra, ele adentra, ele ultrapassa o canal respiratório superior, o trato respiratório superior, e atinge o fundo do pulmão, né, e causa diversos problemas. O ozônio, o ozônio é um antioxidante fortíssimo. Tá? Então, ele, ele atrapalha diversos outros órgãos. Pois bem, é, o licenciamento ambiental pelos órgãos federados não será comprometido, também é um argumento da Prefeitura. De fato, como eu falei, a Prefeitura alterou na emenda, e, e o que, um texto que estava estranho ficou um pouco mais claro. Então, o, o, respeitará o regramento uh, de licenciamento ambiental dos órgãos federados, e terá audiência pública e, e, e passagem pelo Coman, pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Sim. Porém, nós temos um problema. O Comã e outros conselhos municipais têm sido alterados em forma. E essa alteração em forma tem tirado a autonomia do Comã e dos outros conselhos municipais. Esses conselhos não têm mais autonomia. E há um, em curso uma ação para trazer o licenciamento ambiental para o nível regional, que em tese não é ruim desde que eu tenha capacidade técnica, desde que eu tenha autonomia fiscalizatória, desde que eu tenha acompanhamento público coerente. E hoje nós não temos nenhuma dessas três condições na região. Então, tudo pode acontecer para uma, uma coisa casuística e que atenda determinados interesses. Eu tenho certeza que não, não são os interesses que os senhores defendem. O investimento em eletrificação da frota do transporte urbano exigirá mais energia elétrica. Sim, de fato. E, para isso, o poder público deveria colocar todos os esforços em geração de energia limpa, que esta, sim, atrai empresas, oferta empregos e lida com investimentos em tecnologia. Muito mais. Muito mais. Então, o, por exemplo, todo o entorno empresarial envolvido com energia solar é muito mais mão de obra intensiva e muito mais tecnologia intensiva do que a envolvida na, na usina termoelétrica. Então, é, outros contra-argumentos. Baixa capacidade de dispersão atmosférica em São José dos Campos. Quero mostrar para vocês uma coisa. Esse aqui é o retrato da zona urbana, da macrozona urbana, do último zoneamento realizado aqui em São José dos Campos. Eu estive aqui nessa Câmara tentando exortar os vereadores a não deixar que se perdesse as últimas manchas de zona de proteção ambiental na zona sul da cidade. Não foi, não foi, não caminhou por aí. Então, toda a zona de proteção ambiental na região sul, sudeste, foi extinta. E no lugar se colocaram zonas industriais e zonas de novos empreendimentos. Então, toda essa região sudeste da cidade ela hoje está marcada, aquele cinza, ali do lado da é Carvalho Pinto, etc., está marcada para ser zona industrial. Pois bem, onde se assentaria uma termoelétrica ou algumas termoelétricas em São José dos Campos? Cabe lembrar que aquele, aquela linha vermelha que passa ali naquela região sudeste, que passa do zoneamento industrial, são os gasodutos. Onde se implantaria uma termoelétrica aqui? Onde tem área, espaço para isso? É lá. Pois bem. Este é um estudo recente, feito aqui, que mostra Rosa dos Ventos, São José dos Campos, ventos predominantes de sudeste, o que significa isso? Que eles vêm do sudeste para o noroeste, baixíssima velocidade, ou seja, baixa capacidade horizontal de dispersão atmosférica. Isso significa que qualquer poluente lançado ali, ele não vai se dispersar facilmente, ele vai seguir um caminho lento por sobre a zona urbana da cidade, naquele sentido da flecha azul, que não está tão nítida, de sudeste para noroeste. Tá? Levando essa poluição, levando esses poluentes por esse caminho que ele passa. Então, isso é um problema muito sério, e a gente precisa estar atento quando vai falar em liberação de termoelétrica na cidade. Ah, Constrangimentos dos usos da água. Todas as termoelétricas, a gás natural que estão sendo implantadas no Brasil são de torre úmida. Elas exigem uma altíssima quantidade de água para arrefecimento. Nós estamos vivendo uma situação crítica hídrica. E nós estamos numa região de criticidade hídrica. Vocês sabem que nós já doamos, entre aspas, 8 metros cubos por segundo para a região do Cantareira. E boa parte da água do Paraíba do Sul depois vai para o Rio de Janeiro. Então a gente vive um problema hídrico. Local, regional. O fato de que os projetos termoelétricos têm maturação média de três anos, ou seja, não atenuaria a crise atual. Se liberar a lei agora, o primeiro projeto termoelétrico vai se implantar, ele vai levar, tem um tempo médio de maturação de três anos. Ele não se instala de uma hora para outra. Então, não resolve a crise. Se no ano que vem, por exemplo, voltar a chover normalmente, se arrefece a crise, não tem mais emergência, e aí possivelmente não vai vir investimento para a barre... Aliás, isso aconteceu no passado, né? quando já houve a mudança da lei orgânica, pensando nisso, no apagão de 2001, e não houve instalação de termelétrica porque o preço do, do, do gás boliviano em dólar não compensou o investimento. Barreira para os acordos assinados pelo país, Estado e município em relação às emissões de GE. A professora Luciana Gatti deve falar melhor sobre isso. Todos os níveis federados no Brasil têm acordos, assinaram acordos para, inclusive, o município de São José dos Campos, para conter emissões de GE, de gases de efeito de estufa. Então, isso pode comprometer, a inserção de novas fontes pode comprometer o atingimento dessas metas. Baixa transparência e assodamento no processo político de alteração da LOM, em plena pandemia. Uma alteração de lei orgânica municipal deveria ter, ainda mais para uma coisa que é sensível à saúde da população, diretamente, deveria ter um amplo debate e não um tempo corrido né, para a gente trabalhar. É, o atraso tecnológico associado a esse modal energético, enquanto as empresas no pós-pandemia, no pós-pandemia, trabalham na expectativa do ESG. ESG é Environmental, Social and Governance. Meio ambiente, social e, segura, e, e governança, compliance, é nesse contexto que as empresas, as melhores empresas, estão investindo no pós-pandemia. E não é esse contexto de empresas que nós vamos atrair com usinas termoelétricas no município. Bom, diante disso, é, faço essa pergunta. Que cidade queremos? Obrigado, senhores e senhoras. E espero ter esclarecido alguns pontos. Estou à disposição, à disposição... Para discutir pontualmente cada um desses assuntos, desses tópicos trazidos aqui, e, e a gente pode pode conversar com mais calma, desde que a gente tenha esse tempo para para dialogar. Só um minuto, Cabral, gostaria que você fizesse aí a sua apresentação técnica, aonde você trabalha, tal, só para a gente registrar que seria importante. Tá, eu é... Deixo claro de antemão que eu não estou aqui representando o Instituto onde eu trabalho, mas eu sou professor no Instituto Tecnológico e Aeronáutica, especialista em infraestrutura, meio ambiente e sustentabilidade. Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer... Bom, primeiro, me apresentar. Meu nome é Luciana Vanigatti. Eu sou, pesqu... eu sou pesquisadora do INPE. Eu coordeno um laboratório de gases de efeito estufa. E eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, podendo falar com vocês, e podendo me colocar à disposição para contribuir com o debate que é tão importante. né? Então, queria aproveitar para dizer que eu estou à disposição para qualquer futura conversa, detalhamento que se tenha. Eu queria começar dando uma ideia de como é que nós chegamos na situação atual de mudança climática. Ali vocês verificam que o uso do combustível fóssil de indústria representa o lançamento anual de 35 bilhões de toneladas de gás, uh, gás carbônico na atmosfera por ano. As florestas conseguem retirar, uh, conseguem retirar 9%, mas nós também temos a, a transformação de florestas em agricultura, com queimada, com pastagem, com as emissões que também vão representar mais 6 bilhões de toneladas por ano na atmosfera. E é aqui nesses 35 que entram, como que a gente gera energia no planeta. 86% das emissões de gás de efeito estufa vem do uso do combustível fóssil. Né? É, carvão, petróleo, gás natural e cimento. E 14% vem... Do, da mudança do uso da terra. Essa é a concentração de CO2 desde que nós começamos a medir, desde 1960 até agora, vocês vejam que ela só aumenta. E como que a gente tem aquele cenário? Existe uma rede mundial que mede gás de efeito de estufa com alta precisão. Eu faço parte dessa rede. Essa rede se reúne a cada dois anos para discutir as recomendações técnicas, como é que tem que medir para poder fazer parte, e aí a gente ter aquele valor do mundo por ano. Aqui está... o oh, perdão. Ali do, do lado direito, vocês veem, ah, meu direito ou esquerdo de vocês, vocês veem as estações que nós, o meu laboratório, é responsável nessa rede mundial. Então, agora eu queria mostrar um pouquinho para vocês por que, que é tão importante, né? Se o planeta Terra não tivesse nada de gás de efeito estufa, a temperatura da Terra seria menos 18%. Mas por conta dos gases de efeito estufa, CO2, metano, N2O e o vapor de água, a temperatura é mais 15, agora é mais 16. Mas veja, eu estou falando de 33 graus, porque existem os gases de efeito estufa. Então fica muito fácil a gente entender que quando a gente aumenta os gases de efeito estufa, nós estamos retendo mais calor na Terra, porque são substâncias que conseguem segurar a energia na forma de calor. E essas substâncias estão aqui entre nós, então a gente está segurando mais calor aqui. Mas o maior problema não é só segurar o calor. Né? Antes a gente falava aquecimento global. Não sei se vocês repararam, mas ninguém mais fala em aquecimento global. A gente fala em mudanças climáticas, porque desde 2007, há 14 anos atrás, o IPCC observou que o pior de tudo para a humanidade seria o aumento dos eventos extremos. 14 anos depois, a gente já está com os eventos extremos causando mortes. Né? Eu queria mostrar para vocês aqui as fontes de combustível fóssil, como é que elas estão evoluindo no mundo. Olha, vejam que aquele pior lá é o carvão, que é a fonte de energia que mais emite gás de efeito estufa depois vem o derivado do petróleo, e em terceiro, o gás natural. Vejam como está crescendo o aumento do gás natural e a gente observa lá no final que tem uma redução do carvão. Aquilo foi a China. A China deu um bom de economia, mas a geração de energia na China era toda baseada em termoelétrica carvão. E aí, por pressão mundial, né, a China passou os Estados Unidos, que era o maior emissor. A China está substituindo carvão por diesel e gás natural. Então, a gente vê esse crescimento de gás natural. Então, para países como China, Europa, Estados Unidos, que usa muito termoelétrica, para eles é um, é um grande avanço usar gás natural, porque realmente significa reduzir as emissões do país. Então, esse termo que a gente encontra no relatório brasileiro, né, nos compromissos brasileiros no plano para 2030, aquele termo é um termo que está sendo usado globalmente. Se diz, é uma economia de baixo carbono, para quem usa uma termoelétrica a carvão ou a diesel, vai para gás natural, você está economizando, você está emitindo menos. Isso é positivo, mas para a gente, no Brasil que usava hidrelétrica, energia solar e energia eólica, é aumento de emissão. Aqui está o nosso inventário nacional. Então, a gente pode ver que mudança do uso da terra é 38%. 25% é a agropecuária... E 27% é a geração de energia. Olha, naquele material que a Prefeitura mandou, tem uma cópia do Plano Nacional. Eu li né, aquela, aquela cópia e lá diz o seguinte, no Plano Nacional diz que existem outros campos em que a gente pode compensar as emissões de, da parte de geração de energia então no plano nacional fica claro que o brasil vai aumentar emissões na parte de energia mas que ele vai se esforçar em reduzir em outras áreas vamos fazer um balanço nós estamos vendo desmatamento aumentando desde 2013 em 2012 teve a reforma no código florestal e agora tem uma pressão enorme para outra reforma e nos últimos três anos foi uma escalada de aumento de desmatamento muito grande de, queima, de, de queimadas na Amazônia. Então, assim, aqueles 38% aumentaram. Esse desmatamento vira pecuária e agricultura, então, também está aumentando. E na energia nós também estamos aumentando. Como é que nós vamos atingir a nossa NDC, a Contribuição Nacionalmente Determinada, onde o Brasil se comprometeu a reduzir 37% em 2025, comparado com 2005. Gente, nós não vamos fazer isso. Né? Agora, a gente tem que pensar o que está acontecendo no planeta, mudança climática não é para amanhã, já é para hoje. Né? Então, a, a, a, a gente pode duvidar do que está acontecendo, muito, muito legítimo duvidar. Vamos ver, acabou de sair o IPCC ontem, olha, ali naquele gráfico, a gente tem o verdinho do final, é medida. O preto é reconstruído de, de gelo. Né? O pessoal faz aquele testemunho de gelo e vê quanto que foi. E em preto é o modelo. Então, assim, os modelos estão conseguindo reproduzir muito bem tudo o que aconteceu. Então, assim, isso, isso infelizmente não é sonho. E aí eu queria contar para vocês que, infelizmente, a situação é pior ainda. Meu tema de pesquisa é a Amazônia. Não sei se vocês viram manchetes. Foi manchete no mundo inteiro, gente. Dia 15 de julho, eu publiquei um artigo na revista Nature e no nosso artigo saiu que a Amazônia hoje é uma fonte de carbono. Vocês devem ter ouvido falar. Esse é um artigo onde eu sou a primeira autora. E a situação está muito pior do que esses modelos estão vendo. É por isso que quando a gente vê né, as medidas, a gente está lá no pior cenário. Né? A, a temperatura não aumentou tanto, mas as concentrações de gás de estufa estão maiores. Por quê? As regiões onde está 30% desmatado, a emissão de carbono é 10 vezes maior do que em outras regiões que estão 11% desmatado. Então, assim, a má notícia é que esses modelos estão sendo tremendamente modestos, que a situação é pior ainda. Os modelos diziam que o que nós estamos vendo hoje era para acontecer daqui 10, 20 anos. E nós já estamos tendo. E aquele cenário ali, eu queria mostrar para vocês, olha essa mancha no Brasil. A gente já está vendo isso. Nós estamos tendo um aumento de temperatura muito grande e uma redução de chuva. Então, assim, a isso daqui são cenários e isso daqui são lista do que aconteceu de, de, de evento extremo que causou morte tragédia no mundo inteiro ano passado e esse ano isso tudo são tragédias que aconteceram esse ano incêndios incontroláveis na rússia na grécia na califórnia tivemos na austrália gente o ano passado nós tivemos aqui nós estamos perdendo o pantanal o pessoal põe fogo e o fogo, como está tudo super seco, o fogo vai e, e, e pega reservas. Então, assim, a, a gente tem que pensar como habitante desse mundo, desse país, dessa cidade e fazer a nossa parte. São José tem um polo tecnológico maravilhoso, tem instituto de pesquisa, tem universidade. São José é um polo de saber. A gente é capaz de mostrar para o Brasil que nós podemos gerar energia limpa. Então, eu estou aqui pedindo à Câmara para a gente ir numa direção de gerar energia limpa, da gente mostrar para o Brasil o caminho. Eu sei que o Brasil todo está indo para termoelétrica a gás natural, mas o Brasil está indo no caminho errado, gente. O Brasil está aumentando as emissões e nós mesmos estamos sendo vítima das mudanças climáticas. Então, está assim, na hora de cada um fazer a sua parte. E, e, e esse era o ponto que eu vim aqui pedir, implorar, né, para gente, a pra gente fazer um caminho diferente, que a gente se orgulhe dessa cidade, que é um, é uma, é um polo de, de conhecimento, de tecnologia. Né? A gente pode ser exemplo para o Brasil. Esse é o apelo que eu vim fazer, a gente tem as capacitação, tem grupo de excelência no Brasil em energia solar, lá no, no meu departamento, no INPE. Né? A gente quer contribuir. Tá? É, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu estou à disposição da câmara. Eu posso deixar essa apresentação aqui, eu posso dar material para vocês, o que for, eu vou ficar muito agradecida em poder contribuir tá? Com, como uma cidadã de São José. Muito obrigada. É, boa noite. É, me chamo Adilson, Adilson Vilas Boas. Sou o coordenador da Comissão Socioambiental da Diocese São José dos Campos. É, quero agradecer a oportunidade que a Câmara se deu para que nos ouvisse, ouvisse os especialistas, ouvisse os cientistas e os ambientalistas. Eu estou aqui como um apenas um cidadão, é cristão, né? sou coordenador da Comissão Socioambiental da Diocese, e estou aqui também como apaixonado pelas questões ambientais. Minha formação é matemática, então, se eu falar alguma coisa errada, me perdoem, tá? mas eu não vou me alongar a dados, porque já foi muito bem esclarecido tá? aqui pelos meus colegas. Né? É... Eu queria começar a, a falar o seguinte... Né, antes de, de defender aqui. É, quando a Comissão Socioambiental ela escreveu esta carta, se posicionando contra as instalações das usinas termelétricas e espero que vocês tenham lido a nossa carta e que tenham encontrado ali elementos suficientes para dizer que nós, como cristãos, temos dever de cuidar do planeta. Né? Mas quando eu escrevi, veio justamente essa pergunta pra, por uma das pessoas que, inclusive, assinou a carta. Né? Por que será? É função de um cristão, é função da igreja se preocupar com as questões ambientais? né? Por que, que nós vamos ficamos só rezando? Por que, que nós temos que mexer com essa questão, que é uma questão de ambientalista ou de, questão de outras áreas e não uma questão do cristão? E aí eu respondi, porque a Bíblia ensina que nós devemos sim se preocupar com isso. Eu não sei se vocês são cristãos, se vocês é, acompanham né, alguma leitura, alguma denominação cristã, mas é interessante se a gente pegar em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, lá diz muito bem tá, que Deus é, criou o homem e a mulher, os abençoou, e deu, pediu a eles que dominassem né, sobre os peixes do mar, as aves do céu, né, os animais da terra. A palavra dominar ali está numa tradução equivocada, quando nós pensamos que dominar é se apoderar dela. Dominar ali está muito mais no sentido de administrar, de cuidar. Então a palavra dominar ali tem que ter muito bem cuidado, muito bem um olhar para essa. tá? E mais a seguir, ainda em Gênesis, Deus é muito mais claro para com nós. Né? Deus pega o homem e quer dizer que o homem ali, tanto Adão e Eva quanto o homem ali, são quem? A humanidade. Não é o Adão, o homem Adão, a mulher Eva. Ali, Adão e Eva é a humanidade. E quando Deus pega o homem e leva para o Jardim do Éden, Ele fala o quê? Cuidar, cultivar e guardar a criação. É uma ordem clara para quem é cristão que nós temos o dever de cultivar e guardar a criação. Então, nesse sentido, a Comissão Socioambiental tem o dever... Tá, como cristão de orientar as paróquias, os paroquianos, as pastorais e todos os organismos da diocese, tá? Nessa preocupação que é uma praticamente uma ordem de Deus, tá? É, então a nossa missão como comissão socioambiental é essa: promover o apoio, a sensibilização, tá? A formação socioambiental para as paróquias, como eu falei, né, para, para os outros movimentos. Enfim, nós temos esse dever, essa missão. Para quê? Para sermos uma diocese comprometida com o bem comum, com a questão da espiritualidade, espiritualidade ecológica, que está, inclusive, num documento muito recente da Igreja Católica, a encíclica Laudato Si. E nessa encíclica, Laudato Si, tem lá no capítulo 20... no parágrafo 23, tá? uma coisa muito bem clara para a gente. Tá? E aqui os, os estudiosos, os especialistas, fizeram muito bem para a gente. Tá? Numerosos estudos científicos indicam que a maior parte do aquecimento global das últimas décadas é devida à alta concentração de gases de efeito estufa. Aí tem a relação dos gases aqui. tá? emitido, sobretudo, por causa da atividade humana. Esta concentração na atmosfera impede que o calor dos raios solares refletidos pela Terra se, se diluam no espaço. A doutora Luciana Gatti mostrou isso para a gente. É, o efeito estufa deve existir, mas os gases que impedem a dissipação do calor na Terra é que provocam o efeito estufa. Bom... É, isso é particularmente agravado pelo modelo de desenvolvimento baseado no uso intensivo de combustíveis fósseis. E eu quero lembrar vocês que gás natural é combustível fóssil. Tá? Bom, é, a encicla Laudato Si, que é um documento da Igreja Católica, está bem claro nesse parágrafo 23. Mas ele diz mais... Né? É, a redução de gases de efeito estufa requer honestidade, requer coragem e requer responsabilidade de todos nós. Todos nós. Não é apenas de um grupo de ambientalistas, não é apenas de, de um grupo de pessoas, mas de todos. Tá? Então, um apelo para vocês. Tá? Pensem muito bem na hora de a, votarem esse projeto. Tá? A instalação de uma usina de termoelétrica na cidade, ela vai de contra algumas é, orientações que nós vamos dizer assim, que ferem a dignidade do, do ser humano. Porque podem causar doenças e nós queremos vida e vida em abundância. Né? É, uma outra questão... Né, que traz essa encíclica do Papa Francisco, tá? é, e depois de tudo que nós ouvimos aqui dos, dos especialistas, né? que todo esse, esse estudo, essa preocupação da ciência, exige de nós uma preocupação pelo meio ambiente, mas que é unida ao amor sincero pelos seres humanos e a um compromisso constante com os problemas da sociedade. Quero lembrar a vocês. A questão da poluição do ar vai afetar principalmente as pessoas mais vulneráveis. Já é assim com a pandemia, já é assim atualmente. Mas, se São José dos Campos ir por esta linha e pode aí causar tá, um, uma poluição do ar pior do que já está, quem mais vai sofrer, não somos nós, talvez, mas sim aquelas é pessoas que têm muito menos condições, que estão muito mais numa situação de vulnerabilidade. Então, é por essas pessoas que vocês têm que pensar também na hora de é, votar esse projeto. Tá? É, eu gostaria apenas de, de concluir que essa questão ambiental, não, e como diz a própria encíclica Laudato Si, não é uma questão, não é um problema ambiental, Tá? E nós também não estamos vivendo um problema social. Não existe duas crises, uma crise ambiental e uma crise social. Existe uma única e complexa crise, que é a crise socioambiental. eu conto com vocês para que nós lutemos para que essa crise seja minimizada, principalmente tá, pensando nessas pessoas que podem sofrer com as questões da poluição do ar em São José dos Campos, que pode se agravar com a instalação das usinas termelétricas aqui. Obrigado. Tá. Eu gostaria de registrar que a minha comissão de meio ambiente está toda presente nesse debate. O presidente Milton Vieira o Marcelo Garcia, membro, e eu, vereadora Amélia Naomi. Então, nós estamos aqui ouvindo atentamente, e já fiz aqui um pedido ao presidente, que no dia de amanhã, amanhã, logo no primeiro horário, a nossa TV Câmara vai me disponibilizar todo esse debate aqui, então eu vou colocar no meu Facebook, tá? para todos que que fizeram aqui os depoimentos, os, os nossos cientistas e sociedade civil. É, então, amanhã, logo de manhã, minha assessoria está providenciando esse, é, essa, esse registro. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. Eu me chamo José Moraes Barbosa, eu sou professor e ambientalista e faço parte da Frente de Defesa do Direito à Cidade Desperta São José. Eu gostaria de chamar a atenção dos vereadores aqui presentes para um detalhe interessante. Aqui na frente tem um brasão do município, e no brasão do município há a seguinte inscrição, Aura Terra Que Generosa. Isso significa generosos, são minha terra e os meus ares. Isso é um detalhe histórico interessante. Não é? E um outro detalhe interessante de São José dos Campos, entre os anos de 1935 e 1958, São José dos Campos, historicamente, foi classificada como Estância Climatérica e Hidromineral. Portanto, durante 23 anos, São José dos Campos foi assim classificada os vereadores devem saber que São José dos Campos tem uma história sanatorial. Um dia, os ares de São José dos Campos contribuíram consideravelmente para o tratamento da tuberculose. Segundo os historiadores, né, São José dos Campos foi escolhido justamente pela localização, por estar muito próximo do litoral, sul de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, muitos se deslocaram para São José dos Campos, muitas famílias se deslocaram para São José dos Campos, e muitas estabeleceram em São José dos Campos, dos Campos por conta dessa característica. Isso do ponto de vista histórico. Né? Agora, um detalhe interessante. É, alguns vereadores aqui, eu me lembro do Walter Hayashi, da Amélia Naomi, muitos aqui são jovens, inclusive, na, na Câmara Municipal, e quando houve a discussão da Lei Orgânica Municipal, os vereadores mais antigos sabem muito bem disso, a Lei Orgânica Municipal, ela foi promulgada no dia 5 de abril de 1990, para os jovens vereadores, não sei se os jovens vereadores sabem disso, 5 de abril de 1990. E eu, enquanto ambientalista, participei das discussões com relação, mais especificamente, do artigo 240. E nós conseguimos uma conquista ambiental até então. Conseguimos introduzir na Lei Orgânica Municipal a proibição de instalação de termoelétricas aqui. E o mais interessante de tudo, que a grande maioria dos vereadores até então votaram favoravelmente a proibição de instalação de termoelétricas em São José dos Campos. Por quê? E eu me recordo disso como se fosse hoje. Eu acho que o Walter Gaiar se lembra disso, a Amélia se lembra disso, porque essa discussão, inclusive, foi feita lá no prédio antigo ainda. Não é? lá no centro da cidade. E naquele momento, nós conseguimos alguns estudos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, inclusive um estudo muito importante que a Amélia deve se lembrar, o Raich também deve se lembrar, da doutora Alicia Nordman, que era uma grande pesquisadora aqui do INPE. Ela já está aposentada, evidentemente. E nesse estudo, ela detectou um fato muito interessante, eu gostaria de chamar a atenção dos médicos que estão aqui que são vereadores. Né? É, ela detectou no seu estudo que a velocidade média anual dos ventos aqui é de 1,5 metros por segundo. Média anual, ou seja, não chega nem a 6 km por hora. Ela detectou que a nossa região é uma região de calmaria. Então, eu, eu quero solicitar aos vereadores que me façam uma gentileza, que verifiquem, principalmente no período da tarde e no período da noite, os ventos diminuem mais ainda. É uma região de calmaria. Portanto, ela constatou, nesses estudos, que a poluição emitida na nossa atmosfera fica, como já foi dito aqui pelos meus antecessores. Então, a poluição produzida aqui em São José fica praticamente estacionada. No Vale do Paraíba não há muita ventilação, a não ser quando entram as frentes frias, aí há mais ventilação. Mas não precisa ser um expert, o Hayashi sabe muito bem disso, para ter percepção desse detalhe. O presidente da Cama também, o Robertinho da Padaria, quando você observa as árvores aqui em São José, na maioria dos seus dias, vocês vão perceber que não há muito, realmente, movimento das árvores, porque não há ventilação. E aí um detalhe interessante, Hayashi e todos os vereadores que estão aqui. Eu sou professor de ensino médio e curso preparatório. E eu pergunto para os meus alunos, os médicos que estão aqui, provavelmente não vão me desmentir, eu pergunto para os meus alunos quem da sala tem problemas respiratórios, como, por exemplo, rinite alérgica, bronquite, asma, pneumonia. É impressionante, vereadores e vereadoras. Uma grandíssima parcela de jovens, de adolescentes, tem problemas respiratórios. É impressionante. Se algum dia vocês quiserem me acompanhar nas escolas onde eu trabalho, posso convidá-los e fazer essa pergunta na frente de todos os vereadores que queiram, enfim, é, ingressar nas escolas onde eu trabalho, os vereadores vão perceber que eu não estou mentindo. E eu tenho ali a ligeira impressão que os vereadores que são médicos aqui nesta casa já devem ter percebido isso, correto? vem crescendo substancialmente os casos de doenças respiratórias em São José dos Campos e cardiovasculares. Há vários estudos, inclusive muito recentemente, uma pena que eu não trouxe aqui, essa matéria que foi publicada no jornal Vale, de alguns estudos que foram feitos pela Unital, constatando esse fato. Pois, muito bem, por que, que eu estou chamando a atenção, então, de vocês para esse detalhe importante? Porque nós vivemos num vale do Paraíba, cuja sua bacia aérea já está saturada. São José dos Campos, Robertinho, convive, sabe com o quê? Não sei se você sabe, provavelmente você deve saber, Eu acho que todos os vereadores aqui devem saber, convive com inversão térmica. Inversão térmica acontece e muito, isso estava no estudo da doutora Alicia Nordman, em 1990, colegas, vejam só, são Francisco, justo são Francisco versus São José não é Amélia então a inversão térmica que principalmente no outono e no inverno não é isso ou seja o, o, o ar fica mais denso porque ele é mais frio então quando há poluição há uma dificuldade enorme de dispersão não é São José dos Campos já convive com chuva ácida que é consequência também da poluição São José dos Campos convive com o ozônio troposférico, que também é consequência da poluição. E há estudos da CETESB considerando que mais de 50 dias durante um ano há picos de ozônio troposférico, que afetam diretamente os pulmões, as vias respiratórias. Isso está constatado em estudos, correto? E, obviamente, que como é uma região de calmaria, ou seja, não há muita ventilação, também há um outro problema muito grave. Não é? A poluição produzida por São Paulo tem um raio de 400 quilômetros. Então, afeta diretamente também a nossa região. Pois, muito bem, eu gostaria, vereadores, os médicos, Hayashi, o presidente da Câmara Municipal, que foi muito solícito em nos receber. Eu faço votos que em outras ocasiões também, presidente, é, todos os vereadores que aqui, evidentemente, contribuíram para que nós não é, pudéssemos aqui expressar as nossas preocupações, eu gostaria de fazer um apelo especialmente a você, presidente, Robertinho da Padaria. Você já me conhece há muitos anos, porque por muitos momentos eu estive aqui nessa Câmara Municipal, às vezes, às vezes convergindo e às vezes também divergindo. Walter Raich também, quantas vezes, Walter Raich, nós tivemos enfrentamentos, você sabe disso. Não é? Eu nunca escondi o meu ponto de vista, você também nunca escondeu o seu ponto de vista, é? entre outros vereadores que me conhecem aqui em São José dos Campos. Eu queria fazer um apelo a você, Robertinho, e a todos os vereadores que estão aqui. Não votem, não votem, ouçam mais. O problema é grave, é estrutural. Me compreendem? E nós temos uma, uma responsabilidade enorme, vereadores, médicos, todos os vereadores que estão aqui. A minha grande preocupação enquanto juseense, ambientalista, professor, também sou poeta, sou ciclista, me desloco pela cidade de bicicleta. A minha grande preocupação, Walter Hayashi, é que São José dos Campos aprove não é, a instalação de termoelétricas aqui, e outros municípios do Vale, acompanhando São José dos Campos, porque nós não podemos nos esquecer jamais que São José dos Campos é uma referência para o Vale do Paraíba. E vocês sabem muito bem, não sei se vocês sabem, nós conseguimos impedir que houvesse instalação de termoelétrica em Santa Branca, em 2001. Conseguimos impedir que houvesse instalação de termoelétrica em Canas, próximo a Lorena, em 2011. E aqui em São José também, em 2011. São José, caríssimos vereadores e vereadoras, sempre foi uma referência ambiental para o Vale do Paraíba e para o país. Nós discutimos aqui, não sei se vocês sabem disso, devem saber, nós discutimos aqui o regramento para a instalação de antenas de telefonia celular, São José foi vanguarda. Nós impedimos aqui a ocupação da várzea, São José foi vanguarda. Nós impedimos aqui a instalação, o Hayashi se lembra disso? da instalação de, de extração de areia de cava. É o único município que tem em sua lei orgânica a proibição de extração de areia de cava. Inclusive, eu gostaria até de fazer um apelo ao prefeito, porque ele deve estar nos assistindo. A deve se lembrar disso, Amélia deve se lembrar disso. Não é? Quando houve a discussão para extração de areia de cava em São José dos Campos, nós participamos, vereadores ambientalistas pesquisadores, cientistas, de oito reuniões com o prefeito Emanuel Fernandes, e ele se sensibilizou e foi retirado o projeto da Câmara. Você se lembra disso, Rayache? Quando houve a questão do Bosque Betânia, vocês também se lembram, todos aqui devem se lembrar disso, nós fizemos quatro reuniões com o prefeito, com a presença de especialistas, com a presença de vereadores, correto? E essas árvores, as 430 árvores que seriam cortadas, não foram. Não é? Portanto, o que nós queremos é que haja o diálogo, Robertinho, diálogo, debate de ideias. Não sejamos precipitados, como disse a professora Luciana Gatti, que me antecedeu, o Adilson, o professor Wilson, e falaram com muita sensatez, nós estamos vivendo um momento crítico, não é um momento para precipitações. Nós temos que pensar na humanidade e nas outras espécies. Não podemos também ser egoístas. As outras espécies também dependem do meio ambiente. Nós temos o direito, vereadores e vereadoras, vereadoras e vereadores, de um ar limpo. Nós temos o direito a um meio ambiente sustentável. Então, mais uma vez, eu faço aqui o meu pelo, Robertinho, vereadores, médicos, vocês são responsáveis... Vocês têm um papel importante na sociedade. Não coloque em votação, Robertinho, esta emenda à Lei Orgânica Municipal. Faço aqui um apelo à Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal. Nos ouçam. Peça, interceda por nós, o presidente da, da comissão, interceda por nós, converse com o prefeito, converse com o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade. Nós queremos o diálogo. Nós queremos o debate de ideias, mas que não haja precipitação, Walter Hayashi, porque se houver a votação dessa lei, dessa emenda, e houver a mudança, nós corremos gravíssimos riscos. Correto? Eu quero encerrar, então, aqui a minha fala, Robertinho. Chamando a atenção de vocês, e aí vem mais um lado poético, né? até porque eu também sou poeta, eu vou chamar a atenção de vocês com uma fala não é? indígena. Que é muito profundo isso, né? E diz, os Yanomamis diz o seguinte: a terra será o que são seus homens. Pensem muito nisso. Peço também aos médicos, ao esportista: né, como é que se pode praticar esporte num quadro evidentemente adverso? Não é? Então, nós precisamos conversar mais, debater mais as ideias, dialogar. É esse o pedido, Robertinho, que eu faço a você, enquanto representante aqui da Câmara Municipal. E, mais uma vez, Robertinho, agradecer a, a gentileza de nos ter recebido. Eu já estava um tanto quanto, confesso a você, desesperado, angustiado, por não ter um espaço na Câmara Municipal para nós conversarmos. Acho que você foi muito sensível em permitir que nós não é, viéssemos para a Câmara, expor os nossos argumentos. Eu faço votos que os nossos argumentos, Robertinho, sensibilizem você e os seus colegas. Muito obrigado, desejo uma boa noite a todos e espero que as nossas falas não se diluam neste prédio histórico. Muito obrigado. É, bom, vereador... Doutor, doutor José Cláudio, com a palavra. Obrigado, presidente. Ouvi atentamente vocês, principalmente o último palestrante, e uma, uma das frases dele, o ouçam mais, né? Acho que é importante, porque é, muitas pessoas tomam decisões e conclusões é, um pouco equivocadas, né? Não falando de vocês cinco aí, mas muitas pessoas tiram é, conclusões políticas equivocadas. Então, o Ouçam Mais, que o nosso amigo ali falou, muito importante. Sobre doenças do coração, concordo, e acho que o Adilson colocou bem também, mas além da poluição, a obesidade que hoje é um mal mundial, o cigarro, o estresse, o mau tratamento do diabetes, de hipertensão, também são importantes. É... Quanto a, ao projeto em si, é, hoje, antes dessa sessão, dessa reunião que eu não sabia que ia acontecer, e que eu acho que o mais justo era o governo estar aqui também, porque eu não tenho nenhuma vergonha em dizer que, apesar da bela, palavra, da bela palavra, é, palestra do Adilson, pouco eu conheço sobre é, difusão de gás ou das partículas ou do, do, do M3 que você usou, pouco eu conheço. Eu sei tratar as consequências, a fibrose pulmonar, o infarto, isso eu sei tratar bem mas eu não entendo muito bem sobre a quantidade gerada de poluição. A ideia é o seguinte, será que esse projeto, depois que se teve a emenda, em que a quantidade de energia gerada foi, é, na, na emenda que você comentou, foi pedida que fosse menor, foi colocada como menor, se eu não me engano, baixada para dois, entendeu? Então, será que isso daí não diminui os malefícios, eu não estou aqui defendendo o projeto e nem defendendo termoelétrica. Eu só estou defendendo o seguinte, que se tem um debate, que vocês são ambientalistas, são especialistas, a doutora colocou muito bem a palestra dela, eu sou médico, alguns aqui advogados, é, publicitários, nós não somos especialistas nesse assunto. A Comissão de Justiça, que é a minha, de Meio Ambiente, de Economia e Planejamento, está fazendo um documento amanhã, convidando a Prefeitura, vocês, o secretário de Meio Ambiente, para segunda-feira, se possível, fazermos uma reunião, e não ter essa votação na quinta, para discutirmos mais. Por isso que eu comecei com o Ouçam Mais. Não tira aquela impressão da gente, porque eu sou PSDB, que a gente vai levantar a bandeirinha a favor de termoelétrica, não. Só que eu acho que o prefeito tem o direito de se defender também. Ele poderia estar aqui nesse debate e quem escreveu aquele projeto e quem é o especialista da prefeitura, estivesse aqui para defender. Porque eu também não acredito que o prefeito queira destruir o ar da cidade que a gente mora. Até porque nós somos o sexto município hoje no Brasil para investimento. A nossa cidade está bem, economicamente ela vai bem. Em termos de pandemia, é um dos melhores municípios do Brasil de controle da pandemia. Conhecendo o prefeito Feliz como eu conheço, não acredito que ele queira destruir o ar da cidade, nem que ele tenha nenhum interesse financeiro nisso. Eu ainda acho que o projeto tem que ser discutido com pessoas especialistas não me não me não acho que eu sou um especialista eu sou o, o a, a outra ponta eu trato o malefício entendeu mas eu não sei bem qual a quantidade a, que é a a palestra do Adilson então é não dele delícia perdão Wilson e então eu acho que isso daí tem que ser conversado então eu ouço mais. Com relação a vento, que o nosso amigo falou, também eu não sei medir a quantidade de vento. Eu moro numa região da cidade, que é a Urbanova, que venta muito, principalmente no final do ano. Aquelas chuvas mais feias, entendeu? Venta-se muito lá na Urbanova. São José é uma cidade bem aberta. É uma, é um, é um, é uma cidade de tipo campo, né? muito aberta. Né? E tem muitos prédios mas aonde eu moro, venta se bastante, final do ano chova chove muito, mas eu acho que a gente tinha que ter um debate, então, entre vocês, nós, vereadores, médicos, concordo, e especialistas, entendeu? Mas o projeto ainda não foi votado, eu acho que, é, eu concordo com ele de ouvir mais, mas ouvir mais e acreditar também em quem está aqui porque é se colocado um peso, não, já votou, já está votado, não, não é bem assim. Foi importante a vinda de vocês aqui, mas eu acho que poderia se trazer o outro lado também, porque tem que se ouvir o outro lado e não só criticar. Eu acho que o outro lado tem que ser escutado, tem que se dar a oportunidade de apresentar e de defender, porque provavelmente o técnico da Prefeitura vai ter condição de debater com vocês sobre o projeto e que a quantidade de energia gerada será poluente ou não. Aí, ah, isso é o que a gente tem que, e a doutora, colocou, você colocou muito bem, você também, que entre óleo, carvão, o gás natural é menos poluente que essas, que essas substâncias. Uma coisa importante que você falou das queimadas do Amazonas, do desmatamento, que isso é uma culpa do nosso presidente, né? que o mundo, hoje, China, Estados Unidos, poluem muito, e a gente está pagando esse preço na Califórnia, com aqueles incêndios por, por uma falta de controle, falta de cuidado do mundo, e não da nossa cidade, entendeu? E, infelizmente, a gente paga o preço de erros de um presidente que está deixando, destruiu a Amazonas. Então, eu acho que a gente tem que ouvir, ouvir o outro lado, antes de se tomar uma decisão, e ouvir principalmente o autor do projeto. E se debater, tá? mas entre técnicos, que aí, para mim, debater com vocês fica complicado. Tá? Do mesmo jeito que vocês debaterem infarto comigo, ou tratamento de infarto angioplastia, fica complicado. Respeito vocês demais, mas eu acho que a gente tem que fazer um debate um pouco mais justo aí. Tá bom? Muito obrigado. Parabéns pelas apresentações. Foi muito boa, muito elucidativa. A gente aprendeu um pouco aqui tá, com vocês. Aprendeu um pouco, não, aprendeu bastante. Muito obrigado. Vereadora, com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Bom, queria também cumprimentar a todos que falaram aqui, os nossos cientistas, né? o professor Wilson, que é cientista do ITA, a professora Luciana, aqui o Adilson, representando a diocese, a Defensoria Pública e o é, Moraes. E nós acabamos de ouvir aqui. O Defensor Público vai falar? Está tá ótimo. Mas antes, eu só queria registrar é, que nós ouvimos aqui, é, o presidente é uma autoridade, depois do prefeito, e a segunda autoridade nessa casa, como toda a Câmara, mas é a Comissão de Justiça. Então, a Comissão de Justiça, e o presidente se colocou, apesar da comissão todas se derem parecer, mas acho que é um registro importante. Então, quero aqui dizer aos, aos, aos cientistas e essa comissão que está aqui hoje, que esse compromisso e esse pedido feito pelo vereador médico dessa cidade é extremamente importante. E avisar que a, esses ambientalistas têm hoje em São José uma frente em defesa do meio ambiente e da qualidade de vida. Que já fez três debates e eles trouxeram cientistas como Paulo Saldiva, que é professor de patologia da FMUSP, USP também o Célio berman professor associado de energia ambiental da usP esse foi no terceiro debate mas também a professora Luciana Gatti teve no primeiro debate foi ela que abriu judo com o defensor público. E o segundo debate também teve vários professores, que eu não estou aqui com o convite, professores da Unicamp. A Unicamp se propôs a acompanhar e foi discutido na direção da Unicamp, não é um posicionamento, a nossa cientista lá, ela se posicionou, porque como a Unicamp tirou que a questão das é, questões climáticas é ponto de é, é uma defesa que a universidade está fazendo, então, eles, dois técnicos da Unicamp, falaram nesse debate. Então, assim, fica aqui para os vereadores e para a Câmara que a gente convoque, convide, fora os nossos que já são brilhantes na cidade da tecnologia, mas nós temos vários cientistas aí da Unicamp e da USP, para ouvir também a Prefeitura, mas que possa acrescentar. Então, acho que Paulo Saldiva, todo mundo aqui conhece, é uma pessoa que está sempre ali, na, principalmente na TV Cultura, falando de saúde, de meio ambiente, sabe e já se posicionou contra a termoelétrica de São José dos Campos. Vereador José Luiz. Senhor Presidente, boa noite, boa noite vereadores. Gostaria de agradecer também a presença das pessoas que falaram, acho que bastante informações. Mas é um debate assim extremamente técnico e eu queria dizer eu gostei muito da proposta do do Dr. José Cláudio, né? Que é ter mais uma rodada de conversas, de é, é, é presidente da a comissão de planejamento, né? Oh, eu acho que seria importante, mas eu queria resgatar, dentro inclusive da fala do professor Moraes, que eu só não lembro direito o ano, Amélia. Eu e a Amélia, acho que foi em 2006, final de 2006, Robertinho, eu e a Amélia fomos em São Paulo, numa Câmara Técnica, representando a Câmara Municipal do Dr. José Cláudio, para defender a, o projeto de modernização da REVAP, que era um bicho de 80 cabeças. Olha só para vocês terem uma ideia. Eu e a Amélia. Fomos lá fazer a defesa. Na época, a gente tinha o que traria de compensação ambiental, de modernidade na região, e tinha um, um debate muito sério na cidade a respeito disso. Né? Só que a gente foi se convencendo ao longo do tempo, e por isso nós fomos lá. Olha só para você verem como é que é a situação. Eu e a Mery estivemos lá naquela época. Então, para nós é importante, viu, presidente Robertinho, que se traga essas informações, tem a emenda que já foi feita, e, e saber principalmente de quem está ali na, na ponta agora, no caso que é a Secretaria de Urbanismo, é, os dados também, do lado da Prefeitura, a respeito desse projeto. Eu acho que eu acredito que é muito boa as colocações hoje, muito técnicas, parabéns aí. Mas eu queria fazer esse registro, porque eu fui um dos vereadores, aliás, eu e a Amélia fomos lá em São Paulo, eu me lembro, era um grupo contra, nós fomos lá fazer a defesa da modernização da, da refinaria aqui de São José dos Campos naquela época. Vereadora Juliana Fraga. Bom, é, primeiro eu quero agradecer, né, a fala de todos vocês. Eu já tinha conversado com a professora Luciana uns dias atrás. E depois da conversa, conversa não, ela ensinou, né? Porque a gente nós aprendemos muito o gabinete, outras pessoas estavam participando aprendeu muito, entendeu mais sobre essa questão da termoelétrica. Depois disso, nós fizemos ofício, inclusive oficializei a Comissão de Meio Ambiente para que tivesse realmente um debate, porque mais pessoas deveriam saber, conhecer. A gente acha que todo mundo está a par, mas não está. É, até a gente que está, leu, estudou, está estudando o projeto, muito do que foi falado hoje é uma novidade. E, inclusive, eu quero reiterar o que o Dr. Luiz Cláudio falou de um debate e de uma de uma audiência com a Prefeitura e com os professores, com os cientistas, para que realmente eles possam falar do projeto e da parte dos cientistas, dos pesquisadores, dos professores, rebater. Porque eu acredito muito, nós estamos sofrendo hoje por causa da, da não credibilidade à ciência. né? Toda essa questão da pandemia que nós passamos, nós não ouvimos a ciência. E se e essa questão termoelétrica, ouvis, Ita, Ímpios, professores que vivem o dia a dia trazendo dados, é, para mim, é, o debate seria interessante, mas eu fico muito mais com a ciência. Mas eu queria ouvir. Esse assunto deveria ter ser debatido muito mais né? deveria ser exposto e debatido muito mais do que já ser votado nessa quinta. Mas vai se manifestar, defensor? defensor José... José Luiz. Defensor José Luiz. Boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigado, presidente. Meu nome é José Luiz de Almeida Simão, sou defensor público aqui em São José dos Campos, atuo aqui desde 2011, Uh, gostaria primeiro de agradecer a disponibilidade da câmara municipal de nos ouvir e nos receber hoje. É, recebi também é, com pouco pouco não com muita surpresa é, o convite de vir aqui hoje à tarde no meio da tarde recebi uma mensagem é, que não foi convidada a defensoria pública para comparecer à câmara municipal para acompanhar os especialistas a tratar desse assunto realmente importante essa discussão relevante para a nossa cidade, que, né, que vai iniciar na, na quinta-feira. E a Defensoria Pública, evidentemente, ela se prontificou a comparecer, veio portanto, representando a Defensoria, porque a Defensoria, que está instalada na cidade desde 2006, 2007, ao menos ela nunca se furtou a participar de todo o debate que seja relevante no município. Seja através da minha pessoa, seja através do doutor Jário Salvador, que tem uma presença até mais atuante, e a Defensoria nunca se furtou, portanto, de é, de contentar contribuir para o debate, e ela sempre fará isso, e nesse caso especificamente das termoelétricas, é realmente uma questão fundamental. Não sou especialista no assunto, não sou ambientalista, os colegas aqui que me antecederam Tiveram a possibilidade de, de, de expor dados, temas, assuntos, discussões relevantes, a minha, tomei aqui o púlpito por, é, por um minutinho apenas para me apresentar, para dizer que a Defensoria Pública vai participar do debate, ela tem de a contribuir com o debate. Agora, o que é mais importante, isso eu gostaria de deixar claro a todos e a todas. A Defensoria é uma instituição pública, ela não tem lado. Ela não advoga a tese A, assim como ela não advoga a tese B. Qual é o grande papel da Defensoria Pública? E aí sim, nesse aspecto, ela tem um lado. A Defensoria Pública, até porque está na nossa Constituição Federal, na Constituição do Estado de São Paulo, a Defensoria Pública ela atua em defesa dos interesses, dos direitos da população carente, da população vulnerável do Estado de São Paulo e da nossa cidade, São José dos Campos. Esse é o lado da Defensoria Pública. É por isso que a Defensoria Pública tenta, procura se fazer presente nos debates mais relevantes da nossa cidade, porque os debates mais importantes, é o caso desse aqui, tem o um potencial de impactar a vida dos mais vulneráveis. É, e sempre que uma ação ou uma omissão seja do Poder Público, da Câmara, etc., do Poder Público, da forma geral, impactar direto e indiretamente os interesses e os direitos vulneráveis, a Defensoria Pública ela tem a obrigação de se fazer presente. É, Será o nosso papel aqui. É, gostaria de agradecer a, a, a todos a atenção e a paciência de todos. E seria muito interessante, seria de muito bom proveito... É, se de realmente, como foi falado pelos, pelos vereadores, se houvesse a possibilidade de uma ampliação do debate, a Defensoria Pública se coloca à disposição, se acharem que, que nós podemos, em algum momento, contribuir de alguma maneira. Presidente, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. É, então, com a palavra agora o vereador Milton Vieira Filho. Presidente, é, a todos presentes. Essa reunião ela, ela não estava é, agendada, foi de última hora. É, vocês me desculpem, estou com um pouco, a voz até um pouco anasalada devidamente aos problemas respiratórios que enfrentamos mesmo. Tenho rinite e hoje acordei um pouco ruim. Mas eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, tenho conversado é, com a comissão. Nós estamos propondo vários... É, é, debates, discussões para poder estar tá falando das questões ambientais da nossa cidade é, hoje, aqui em plenário conversando com os demais colegas presidentes também é, de outras comissões nós decidimos que seria de grande importância é, essa, esse diálogo com o executivo, promover essa reunião né, com as partes Técnicas, especialistas, ambientalistas, juntamente com a parte é, é, do, da administração que propôs o projeto. Então, só deixar registrado aqui que a presença de vocês foi muito importante nesta noite. Não estava agendado, mas ouvir vocês foi, sim, muito importante. Então, é só deixar registrado isso. Nós estaremos é, é, se colocando à disposição também para estar falando tanto desse tema, quanto de, de, de outros temas, de outros assuntos. Então, eu queria deixar registrado aqui e agradecer a todos. Foi muito importante este momento. Obrigado. É, próximo vereador, então, é o vereador Tomás Henrique. Pessoal, muito boa noite. Primeiro, agradecer a oportunidade que o presidente nos deu aí, também não esperávamos a reunião. Mas eu, como vereador de primeiro mandato, né, mais jovem, evidentemente a gente tem muito a aprender. E nesse debate, o que nós estávamos procurando mesmo no nosso gabinete era escutar os especialistas, tentar embasar, como sempre a gente busca, é, o nosso possível voto em evidências técnicas, em evidências científicas. Então, agradeço a oportunidade concedida pelo presidente de escutar os especialistas, os cientistas, para que a gente possa uh, analisar com, com rigor e conhecer um pouco mais do debate. Afinal, como o próprio Dr. José Cláudio apontou, uh, a gente não sabe de tudo. Né? Na verdade, ninguém sabe, mas a gente representa os joseenses aqui e a gente tem uma responsabilidade enorme em fazer a coisa certa. E, por isso, também parabenizo mais uma vez o, o doutor José Cláudio, que falou, assim como o vereador Milton, que vão ampliar esse debate. Fico muito contente. Eu sou um vereador que tem lutado bastante nesse primeiro mandato para ampliar os debates aqui na Casa, no que diz respeito aos projetos enviados pelo Poder Executivo. E fico contente que a gente tenha tido essa oportunidade e tenhamos essa oportunidade. Acho até que poderíamos promover é, um debate, não um debate é, raivoso, de forma alguma, mas um debate propositivo, construtivo, de visões distintas, para que a gente, com essa responsabilidade que a gente tem concedida pelo José Enzo, a gente possa avaliar o melhor caminho para a nossa cidade. Assim como o doutor José Cláudio falou... É, sou muito crítico a determinadas coisas do, da administração municipal, mas também não acredito que há uma má intenção do prefeito da administração. Mas, ainda assim, é, o que eu queria pontuar, que eu acho muito importante, percebo que as vereadores do PT têm liderado né, é, parte dessa discussão, trazido, é, estimulado as pessoas a participar. mas eu acho importante a gente frisar que, é, que essa discussão não tem bandeira ideológica. né? Não é uma discussão do da turma que é o governo com a turma que é a oposição. A gente não pode pensar dessa maneira. A gente precisa pensar na cidade, no futuro da cidade, e na responsabilidade que a gente tem com o futuro com a cidade que a gente quer construir. Quando eu me tornei vereador e fui candidato, eu falava muito da da minha vontade de deixar um legado, né, um legado para a minha cidade, a cidade que eu quero viver para o resto da minha vida, que eu quero construir, e eu quero que esse legado seja positivo. Então, independente de ser uma pauta levantada por vereadoras de oposição, enfim, eu peço também, podem ter certeza que eu vou levar em conta os apontamentos, pedir, inclusive, para... Recolher as apresentações para a gente estudar e se aprofundar. Nós vamos levar em conta. Analisar agora também, com oportunidade, os apontamentos da Prefeitura, que eu ainda não, não tive a oportunidade de ver mais profundamente. E me comprometer a fazer um, uma, uma posição técnica, é, preocupado com a cidade, sem erguer bandeira ideológica, que não é o, o caminho para essa discussão. Obrigado. Vereadora Amélia Naomi. Estou aqui. Bom, quero aqui parabenizar a todos e a todas por esse debate importante, técnico, e registrar que eu tenho uma posição em relação a essa questão, até porque sou vereadora de vários mandatos e estive na luta é, vitoriosa que, apesar da Câmara ter votado a, as Cavas de Areia. Na segunda votação, a cidade se mobilizou e nós não fizemos a segunda votação. Isso foi importantíssimo. Né? Como também a discussão da termoelétrica veio no governo Curi, a cidade se mobilizou e não teve aplicação. E eu queria registrar, então, eu não tenho omissão nesse processo, tenho uma posição. Mas... Existe um movimento que não é do PT, não é, é suprapartidário, é de técnicos que não tem partido. E eu quero registrar o nome deles. É, organização dos debates foram feitos pelo Sindicato de Servidores de, na área de Ciência e Tecnologia, Movimento Desperta São José, Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico, de ESE. É, pelo Núcleo Regional Plano Diretor Participativo, pelo Fórum Permanente em Defesa da Vida, pela Associação de Favelas de São José dos Campos. Também teve apoio do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Coletivo de Entidades Ambientalistas do Estado de São Paulo, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Movimento Despejo Zero... Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social, Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e Região, Sindicato dos Químicos é, e Região e Plásticos, é, são essas os, os, os, é, as entidades que estão assinando. Então essa questão ela é muito mais ampla e não é só regional. Essas entidades, inclusive, são estaduais e que estão ajudando tecnicamente e apoiando nessa grande luta. Muito obrigada é, por esse debate. Tenho certeza que é, vai ser registrado nos anais dessa Casa todas essas planilhas, aliás, essas planilhas que vocês apresentaram para que a gente tenha claro que a questão ambiental não é uma questão mundial, é aqui em São José também. Com a palavra, então, o vereador Walter Hayashi. Citado nominalmente várias vezes pelo professor Moraes. Não é? Moraes. É. Senhor presidente, primeiro agradecer a vocês, que estão aqui na nossa casa, apresentaram é, todos os argumentos necessários. É, eu vi uma matéria numa emissora de TV, professor Wilson, onde o senhor fala da crise hídrica, correto? É, e aí você precisa, até você fala que deveria, por um momento, ou por não sei quanto tempo, é, não buscar mais esse tipo de energia. Né, das hidrelétricas, é, dando ênfase né, nos recursos hídricos do país. Então, talvez a Prefeitura tivesse pensado a mesma coisa. Ela precisa ter uma alternativa, porque em 2001, Mil Moraes. Me lembro muito bem que nós votamos uma emenda na lei orgânica sobre as termoelétricas, é, porque nós ficamos preocupados com a produção tanto da Embraer como da General Motors deu um apagão e a Embraer preocupada em é, ter que interromper a produção no meio no meio do no meio do caminho né, foi preciso criar uma alternativa e foi isso que essa alteração da lei orgânica que nós fizemos em, 2000, em 2002 acho é, para que Pudesse fazer, é, pudesse, é, que, que a, permitisse a instalação de termoelétrica até 10 mega, megawatts, né? é, distribuídos, né? distribuídos é, no total, e não poderia passar de 10 megawatts. Talvez com esse mesmo pensamento né? de ter um apagão né? e, as, e as fábricas terem que parar a sua produção, talvez tenha buscado essa alternativa que pode ser uma, é uma transição, por isso que fala que é uma transição. Não estou defendendo aqui a, a é nada disso. Estou falando da preocupação, assim como nós temos que se preocupar com, a, com o meio ambiente, também temos que se preocupar com a geração de renda e emprego. Estou repetindo aqui, não estou defendendo nem uma coisa nem outra. Mas é muito oportuno sempre as discussões aliás professora luciana né uma estudiosa no assunto né, é, parabéns pelo pelo seu trabalho né é, que isso reflete é, os cientistas que nós temos aqui nesse país em especial são josé dos Campos então de encontro ao que eu sou presidente da comissão de educação é, nós já fizemos uma conversa preliminar, né? é, viu, presidente, é, sobre esse assunto. Né? É, me lembrei, Moraes, da audiência que nós fizemos nessa casa, das cavas de areia, da estação de cavas de areia, da mineração das cavas de areia, aqui cabem 500 pessoas, mais ou menos. Tinha mais de 700 pessoas inscritas, porque tinha gente ali, lá fora, tal... E foi um debate muito interessante, muito importante para a nossa cidade. A partir daquele momento, então, né, é, é, muito mais pessoas passaram a entender o que era uma extração em Cabo de é. Tanto é que até hoje, São José é proibido. Agora estão inventando uma lei federal que, que vai tirar essa autonomia do município, mas isso aí, é, isso aí não, é, não é conosco. Mas eu queria agradecer a vocês, né, parabenizar a vocês por essa, por essa preocupação né, com, os, com os ares da nossa cidade. Eu estou aqui desde 1961, né, peguei a, equipe, a, a época sanatorial da cidade, né, na canequinha lá no mercado. Meu pai tinha uma banca lá, eu tinha uma canequinha lá para tomar meu café, porque cada um tinha a sua canequinha. Então, senhor Presidente, né, parabéns você ter é, aberto esse... Eu também não sabia que ia ter essa reunião. Mas não uma audiência, que eu acho que a audiência não... Mas a audiência, é, você tem que fazer um regramento diferente e tal, né, para que corra tudo. Mas talvez uma reunião, o, o, o vereador Milton, né, é, você é presidente da comissão... De Meio Ambiente, o doutor Zé Cláudio, presidente da Comissão de Planejamento Urbano. Né? A de Justiça. Mas a nossa é mais importante, justiça é a É, então. A ju Não, mas é, é a Justiça e o Meio Ambiente é que, na verdade, né, são as, as, as comissões que realmente é, vão determinar como nós vamos proceder. Da minha parte, senhor presidente, eu estou disposto a. a a participar também dessas reuniões. E, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, eu vou fazer também agora a minha fala... som som é que eu estou acostumado mas mais ficar ali mesmo bom legal boa noite bom, boa noite novamente quero agradecer também todos aqui todos vocês ambientalistas né entendidos do assuntos técnicos vim aqui até a a câmara para podermos né poder fazer essa esse debate de fato, não foi mesmo muito divulgado. Pô, acho que foi ontem até que a minha assessora passou a questão que vocês queriam vir aqui. Eu sempre procuro receber todos aqui. Às vezes, existem as divergências políticas natural ter, Eu sempre procurei, como presidente, receber, é, principalmente quando trata, trata de temas importantes, né? é, como é esse que está sendo tratado. Como já teve vários aqui, que vem impactar diretamente na vida das pessoas. Né? Recentemente, no ano passado, retrasado, tive uma questão também da orgânica, que também mexe com a vida das pessoas, inclusive com a saúde também da vida das pessoas. Então, tem vários projetos impactantes que mexem com a vida né, é, das pessoas. Só que tem que tomar muito cuidado, é, porque é um tema realmente, é, diria, bastante, assim da maneira que, às vezes, é colocado para a população, de uma maneira totalmente também errada. Precisa tomar muito cuidado, porque já conversei também com várias pessoas quando teve essa, essa proposta de mudança da lei orgânica, né? não por ser presidente, por ser vereador, morador aqui de São José, eu procurei também dar uma lida bastante sobre esse tema da questão de termas elétricas no nosso no país, que existe no Brasil. E essa mudança da lei orgânica... É, algumas coisas precisam ficar bem claras. A mudança da lei orgânica aqui de São José, ela não é uma mudança abrangente. Ela é específica. Ela é específica que se fala autoriza uma usina de gerador de energia a gás natural não é de lixo não é de carvão e não é de diesel que já começou sim é na cidade ah São José vai liberar termelétricas de lixo isso foi estava assim no começo aí teve que especificar na lei mas já falava que com relação a termelétrica fósseis não podia e já estava inclusive no primeiro no pudesse, primeiro, antes da mudança da lei já estava. Agora ficou mais específico que não pode a questão do lixo, principalmente que era a preocupação, acho que da maioria, de se fazer uma termoelétrica movido a lixo em São José. Não é a lixo, não é a carvão e não é a diesel, é de gás natural. Isso fica bem claro. Como falou aqui é, é, a doutora é, é, a Luciana, né? Outros países do primeiro mundo, né? que se usava muito carvão, hoje, para eles, eles, é uma, uma grande mudança que teve, que agora está usando o gás natural, que ele é menos poluente, aliás, bem menos poluente, que foi falado aqui por vocês mesmo, que ele é bem menos poluente. Agora, essa lei, essa mudança da lei orgânica, essa proposta do executivo para mudar a lei orgânica do município, é, se isso for isso aprovado, aí vem se alguma empresa interessada, foi o que eu entendi, o que eu li, ela vai apresentar um projeto para a cidade, ela vai apresentar, através da mudança dessa lei, certo? Uma empresa que venha a se instalar de uma usina geradora de energia de gás natural. É isso. Isso está muito claro na mudança da lei. Aí sim, aí terá que passar. Pelo todos os órgãos de fiscalização. Né? É, é, CETESB, ONS, é, é, Coman, né? acho que é Coman que fala. Enfim, todos esses órgãos, audiência pública para ver se, de fato, é, é, é, vai atender todos os requisitos. Até mesmo porque a tecnologia cada vez ela avança mais. Né? Avança cada vez mais, avançou cada vez mais. A própria normativa, estou falando também o que eu busquei um pouco de pesquisa. A própria normativa brasileira, né, ela, já, ela, ela já fala dos avanços que teve de tecnologia e a legislação municipal está desatualizada. A nossa legislação está atualizada, ela não está atualizada, ela é antiga, que já houve uma, uma regulamentação em 2012 é, é, do mercado é, gerador, na questão de, de, de distribuidora de energia, autorizando que os consumidores gerassem suas próprias ener energias, que é a solar, que é a eólica, que aqui é pouco que é mais no Nordeste, que é a, que foi feita aqui na Câmara, fotovoltaica. Isso foi em 2012. Já houve essa regulamentação autorizando que os consumidores pudessem gerar a sua própria energia. Já é um avanço. Energia limpa. O nosso país, 70% da nossa energia vem da onde? Das barragens, dos rios, que é a energia hídrica. 80%. É renovável. Que beleza, que bom. Só que é o seguinte, a é, gente tem que fazer uma análise. O que, que um gestor tem que fazer? O que, que é mais importante para a humanidade? Nós temos duas coisas importantes. Recursos naturais. A água, que é para beber, que é para tomar banho, que é para se alimentar, e temos a energia, que também é importante. As duas coisas são importantes. Se tiver que optar, qual que nós vamos optar aqui? A energia ou a água? É lógico que tem que ser pela água e até então, pelo que eu tenho observado nas matérias que está saindo aí nos órgãos de imprensa, que os nossos, nossas barragens, ela não, não atinge mesmo o nível mais. Cada vez mais está ficando pior os níveis dos rios aqui no nosso país. A nossa riqueza a natureza, uma das maiores é a nossa água. E o país, né, a nossa cidade, a, Baixão, a nossa cidade de tecnologia, cada vez mais vai, evolu vai evoluindo. Né? O, outra coisa que também vou falar, que eu também busquei pesquisar. O plano nacional, que fala também de energia, já aponta caminhos de transição, de transformação na questão energética, que é preciso fazer para as próximas décadas. A gente já, aponta no, já aponta no plano nacional também, de energia elétrica. Também fui buscar através de pesquisas. Que precisamos buscar novos caminhos. Porque, senão, daqui a pouco falou o vereador Walter, como é que fica? Daqui a pouco nós vamos ter mais água, como é que vai fazer? Por causa do setor do comércio, né, que avanço, evoluiu muito, a indústria, gasta-se mais energia. Agora a nossa cidade lançou em 100% da frota é, é, do carro elétrico, vem o VLP e outros modais aí, elétricos que vão vir. Quanto mais se fala de mobilidade elétrica, vai poluir menos o ar. Muito menos também. E vai ligar onde? Precisa de energia. E vai poluir menos o ar também. Então, precisa sabe, ter um, um cuidado e um, um bom senso também, porque o, o, o, aqui, como já foi falado, essa mudança da lei, por quê? Porque aqui já passa, né, já vem do litoral, é, os dutos, né, que é do gás natural, que é o subproduto do petróleo, que é a explosão do petróleo, já passa aqui, na nossa cidade, que vai até Taubaté, se não me engano, já é canalizado e passa por, pela nossa cidade. Agora, que bom né, que ainda é o gás natural. Não estamos falando de lixo, de carvão e nem de diesel. Estamos falando de uma usina de de gerador de energia a gás natural. Isso precisa ficar bem claro para a sociedade. Porque está parecendo que vão construir uma bomba na cidade, não é isso? Eu vejo dessa forma que eu também procurei pesquisar um pouco disso aí, para entender melhor. Agora, volto a dizer, é preciso o gestor público também olhar lá na frente. Volto a dizer, o Plano Nacional 2050 ele aponta caminhos para a transição. É preciso fazer transição quando se fala em energia. Tem que fazer transição. E a nossa legislação está desatualizada. A lei orgânica está velha. É preciso atualizar. Agora, é, não vamos aqui construir uma termoelétrica. Termoelétrica seria, se fosse abranger todos os setores: carvão, lixo, é, diesel. Mas não é. É claro, é específico na lei ali na mudança para gás natural, que é o duto que passa da Petrobras aqui, que é, o que é do subpetróleo, a exploração do subpetróleo, que passa por aqui. Então é isso que precisa ter esse cuidado para não colocar a população em pânico. Agora, lógico, se, se, bom, que bom seria se não precisasse. Mas é, o gestor tem que ter um olhar também no futuro. Ele precisa pensar lá na frente, o que fazer? Vamos deixar o problema se agravar? Daqui a pouco não vai ter mais energia? Como é que vai fazer? Né? Como é que faz essa energia para viver? Né? A população não vai aceitar. É, já tivemos apagão, acho que dois apagão no nosso país. Então, corremos o risco de ter mais. A partir do momento, quanto mais se investe em tecnologia, vai precisar de mais energia. Hoje em dia, tudo digitalizado, não gasta mais papel. Se do que? De energia também. Tudo se fala em tecnologia, modernização, tudo se usa em energia. O nosso país ele é rico na questão hídrica. Ele é rico, mas nós estamos tendo um problema com os nossos rios. Está aí o reportagem aí, todo mundo assistiu. Acho que a, nós estamos vivendo a pior crise hídrica dos 90, dos, dos 90 anos. A pior crise hídrica. Então é preciso o gestor ele ter esse olhar. Olhar de grandeza também. Agora, lógico, por isso que eu falo, que a gente tem que respeitar e ouvir a opinião de cada um. É, é importante, vocês aqui, o que vocês mostraram aqui, muitas coisas a gente pode, às vezes, mudar até de opinião, de repente, para melhor. Mas tem que ouvir, temos que ouvir todos os lados. Todos os lados. Então, é, é quando se falou da mudança da lei, da lei é, é só ficar atento. A essa questão da mudança da lei. A mudança da lei não é para uma termoelétrica na nossa cidade. É para uma usina, geração de energia de gás natural. Isso está específico. Isso está específico. Ah, mas o gás natural também é, ele vai poluir o ar, o ar. Sim, mas isso aí já é uma transição que a isso aí está no Plano Nacional 2050, para gás natural, para poluir menos. Isso já está também no Plano Nacional 2050. Que Isso já é uma transição. Já pensando no futuro, que precisa de fazer algo, senão vai correr o risco de a nossa cidade também ficar sem energia. Ah, mas vai demorar. Que demore 30 anos, mas vai correr esse risco. Se não fizer algo, nós vamos correr esse risco. Então, nós temos também que ter essa responsabilidade de pensar no futuro. No futuro, até mesmo porque a água é o bem mais precioso da humanidade. Ela pode, ficar, pode acabar. E aí? Como é que nós vai Aí não vai ter água para beber e não vai ter energia também. Nós não vamos ter nada. Se não pensar em algo. Então, é isso também que eu queria deixar a minha opinião. Lógico, o debate é importante, ele é importante, mas é preciso ter muito cuidado. Porque nós estamos falando aqui de... Energia elétrica e de água. Água, que é o, o, o bem mais precioso da humanidade. Sem água a gente não vive. E cada vez mais, para encerrar minha fala, os nossos rios não, est não estão tendo, não estão conseguindo atender mais o nível. Sempre mais baixo, mais baixo. E direto sai matérias falando sobre isso. Dificilmente vai voltar, por mais que chova, chova, chova, não vai conseguir mais porque muita água também são poluídas, enfim, precisa de tratamento de água, e por aí vai. Então, é uma questão polêmica, sim, mas precisa debater, mas é preciso debater, de fato, sem questão partidária, sem ter lado político, e ver, de fato, o que é melhor, o que é melhor de verdade para a nossa cidade. O que é melhor. Mas é importante, eu agradeço a presença de todos vocês, e aí os vereadores, lógico, cada um tem a sua consciência, a sua maneira de pensar, se vai discutir mais o projeto ou não, vamos ver com o governo também. Mas, de qualquer maneira, foi muito valiosas valiosa as suas, suas vindas aqui para poder esclarecer. Agora, cada vez ouviu o que vocês falaram, de repente, a gente vai também conversar com o governo, mas só tenho a agradecer a presença de vocês, mas a gente está atento, porque a gente, né, o prefeito não seria, imagina, fazer algo que viesse prejudicar a nossa cidade. Eu tenho maior admiração pelo prefeito, É uma pessoa que diria, na minha opinião, uma pessoa muito capacitado, muito inteligente, é, e ele jamais iria pensar algo que viesse prejudicar a nossa população. Eu duvido que ele seria capaz de fazer uma coisa dessa. Então, ele está pensando, de fato, no futuro, pensando na, na, na, na questão que pode acontecer se algo a gente não fazer. Fica de parte cruzada. Não aceitamos isso aí. Tá. Qual seria a outra opção? O que, que nós vamos fazer? Esperar até secar todos os rios, e aí não vai ter nem água e nem energia. Tá bom, gente? Era isso. Agradeço a vocês e uma boa noite a todos.